Então, eu comecei a usar o aparelho fixo, porque eu tenho classe 3, de, eu tenho da cruzada. Eu fiquei 11 meses e assim, o desconforto que eu sentia... Era horrível. Toda vez que eu apertava o aparelho, o bracket caía. Às vezes não demorava dois dias para o bracket cair. E eu vim aqui pra poder fazer um... pra ela ver se iria dar certo colocar um Invisalign em mim. Então se você quer corrigir o seu sorriso, eu super indico a doutora Nanda Menezes para fazer o tratamento com o Invisalign, que realmente você tem o seu antes e depois ali. Você consegue ver bem certinho como vai ficar. O seu sorriso é muito diferente de um tratamento de ortodontia fixa. E assim, como ela explica muito bem o que vai acontecer, é a gente que é leigo no assunto, né? A gente acaba entendendo super bem porque ela deixa tudo muito cristalino. Então eu super indico o tratamento com a doutora Nanda. Música